Adelino Hermani, hoje é aniversário de 10 anos, é? É, é. Maravilha. Isso é bom. Então vamos... Vamos começar o nosso Quem é o aniversário de quem? Aniversário de Desencarne. O nosso querido Adelino está fazendo 10 anos que... que nos deixou estar presente, né? Mas... Essa é a realidade, ele nos deixou, mas está presente Espera aí, minha amiga, isso não está bom, acho que eu vou sair daqui uhum. Vamos, vamos fazer a nossa oração, estão me ouvindo, né? Sim Graças Sim Então, ótimo, então vamos, alguém quer fazer a oração? O silêncio é não. Então vamos, vamos orar e vamos convidar os a nossa a nossa sintonia o nosso pai para nos proteger nos ajudar nesses estudos. Deus de infinita bondade, de amor, de solidariedade, amigo perfeito, pai perfeito. O senhor que em tudo é bom, Deus Pai. O senhor que nos criou e que graças ao Senhor hoje nós conhecemos, somos eternos, somos como o Senhor é, o Senhor é eterno, nunca morrerá, e nós também que fomos criados pelo Senhor, então nós te agradecemos muito Deus Pai, por estarmos aqui agora, mais do que nunca, numa pelejada muito mais lógica, racional, mais justa, de muito mais amor, de sua parte para com seus filhos nós por nos trazer através desses longos, desses longos milênios o Consolador, como Jesus nos prometeu há dois mil anos. A verdade, simplesmente a verdade, vem trazer, vem nos salvar, vem nos recuperar através da carne, para que evoluamos todos nós, para chegarmos aos teus, ao Teu seio, Deus Pai, para chegarmos a ser espíritos puros, perfeitos, para chegarmos a sermos espíritos de escol, anjos, arcanjos serafins. E nós só vamos conseguir com essa doutrina que nos esclarece, que nos ilumina, que nos ajuda a ver que nós somos eternos, que o Senhor nos criou para a eternidade, que através da nossa sustentação firme aqui com Jesus, com esses ensinamentos da doutrina, deixando bem claro as pegadas de Jesus na areia, na areia. O caminhar dele no Gógota para nos dar a base, o exemplo a seguir. O Senhor nos deu, nos deu, nos deu e nos dá sempre. De nossa parte, o que o Senhor quer é que nós abramos os olhos, acordemos e sigamos firmes, retos, sem olhar para trás, porque o que ficou, já ficou. Nós temos que continuar evoluindo. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez. O Senhor nos deu a vida. Ela é indestrutível, porque foi o Senhor que criou. Nenhum dos nossos irmãos, nem todos unidos, pode destruí-la. Que o Senhor nos abençoe com esses estudos, com esses evangelhos que fazemos, com esses amigos espíritos que nos toca a alma. Irmã Angélica na direção. Com nosso querido Bezerra de Menezes. Ah, e tantos outros, não sabemos, mas eles estão nos ajudando. Deus abençoe todos eles, ilumina, protege, que eles tenham muita sabedoria, que eles tenham tudo aquilo que eles precisam ter, que os seus, seus familiares sejam protegidos se aqui estão ainda na Terra. Como nós somos irmãos, eles estão vibrando por nós. Que o Senhor os seus abençoe também Deus Pai. Verbamos por eles. Que o Senhor abençoe o Adelino a Hermani, que faz dez anos que agora está no, no seu reino, na sua casa, na sua morada. Ele sabe muito bem como é isso. Um abraço a ele, um abraço a todos, ao Edmundo, também tantos outros que partiram. Que Deus, o Senhor, os abençoe e os proteja, ilumine e ampare e guie a cada um de nós aqui nesta estrada. É difícil, na matéria é difícil. Mas é necessário que o Senhor nos proteja, como já fora for pedido, e que o Senhor ampare a todos que estão nessa mesma caminhada. Muita paz para todos. Muita paz. É assim sim. Vamos hoje é o, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o capítulo 12. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também, também. a outra. Esse é o item do capítulo Amai os vossos inimigos. É, os nossos inimigos. E vamos à leitura, né? Vai começar, Sandra? <risos> posso começar? Então, pode Quero começar. ver, Eres? O Posso ler o 7? 8. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe ainda a outra. 7. Tendes aprendido que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para que não resistirdes ao mal que se vos quer fazer. Mas, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. E se alguém quer demandar contra vós para tomar vossa túnica, abandonai-lhe ainda a vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer mil passos com ele, fazei ainda dois mil. Dai aquele que vos pede, e não repilais aquele que quer emprestar de vós. São Mateus capítulo 5, 38 a 42. Ok. O outro, outro santo. Os, os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar ponto de honra dão esta susceptibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade que leva o homem a retribuir injúria por injúria. Golpe por golpe o que parece muito justo para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas Eis porque dizia a lei mosaica, olho por olho e dente por dente Lei em harmonia com o tempo em que Moisés vivia Cristo veio e disse, pagai com o bem o mal Não resistais ao mal que vos quiseram fazer Se alguém vos ferir numa face, oferecer lhe a outra para o orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar o insulto do que em se vingar, e isso sempre por aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente. Será preciso, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Não, não mais que aquela que diz para arrancar o seu olho, se ele é uma causa de escândalo, tomada em todas as suas consequências. Seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, que nada teriam a temer, não, não se pondo travão às suas agressões. Em breve, todos os bons seriam as suas vítimas. O próximo instinto da conservação, que é uma lei da natureza diz no que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino por essas palavras Jesus não proibiu a defesa mas condenou a vingança, dizendo-nos para oferecer uma face quando formos batidos na outra quis dizer por outras palavras que não devemos retribuir o mal com o mal que o homem deve aceitar com humildade Tudo o que tende a reduzir-lhe o orgulho Que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir Suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la Que mais vale ser enganado que enganar Ser arruinado que arruinar os outros É ao mesmo tempo a condenação do duelo Que nada mais é que uma manifestação do orgulho. A fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, é a única que nos pode dar a força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque nós dizemos incessantemente: voltai os olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Pois bem, veja só, né? nós estamos fazendo esse estudo desse capítulo e é preciso que nós separemos dois elementos que são importantes, um mais importante do que o outro, mas o outro é importante mas um é mais importante por exemplo se nós fizermos a pergunta se questionarmos alguém que é espírita e perguntar esse aí o que é mais importante é o espírito ou a matéria ele saberá responder não saberá ele dirá, ele dirá que o mais importante é, é o espírito o Espírito. Por que o Espírito é mais importante? Não é? Por que o Espírito é mais importante? É o que Jesus veio nos convidar, foi para isso aí, nessa nessa passagem também. Ele vem nos convidar, no seu em seus detalhes, na sua nuance, que o mais importante é o Espírito, que vai sobreviver à morte. Porque o Espírito é eterno, né? Pois bem. O espírito ele é eterno, é verdade, ele é eterno. Ele não morrerá jamais. Nunca morrerá o espírito. Então a matéria voltará ao seu produto final, de onde ela veio, ela tornasse a a voltar a ser o que era, o produto dos meios, não é? fazendo parte da terra, que é da terra mesmo. Os seres que vêm e que que dão essa essa energia que mande, que mantém essa eletricidade no nosso corpo, eles trabalham, mas a matéria morrerá ou a matéria voltará à terra o espírito continuando como continua vivo depois da morte, pois Jesus diz assim é, na ressurreição as pessoas, muita gente não entende a ressurreição de Jesus e nós vamos do mesmo jeito ressuscitar nós já estudamos, isso aqui está dentro do evangelho, do livro dos espíritos para na codificação os espíritos falam abertamente a verdade e doa quem doer, quem quiser aceitá-lo ou não, vai ter a experiência de um dia mais uma vez provar que ele vai continuar vivo depois da morte, não tem morte pois o corpo sendo menos importante do que o espírito porque foi Deus quem criou todos os dois Deus criou a matéria mas antes da matéria Deus criou os espíritos por isso Deus os espíritos e a matéria a trindade, que outras não conseguem entender, falo em Deus, Pai, Ele é Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele não entende isso ainda, os espíritos vêm renovar isso com a verdade, Deus criou os espíritos que somos nós e Ele continua criando e a matéria Ele continua transformando e criando o que Ele quer criar, é dele então, nós estamos aqui na Terra, fazendo o quê? não é Agora nós já estamos no nível de compreender as verdades. Por isso que o Espiritismo, ele veio à tona. Os mortos, vivos. É porque, não existe... é porque a ressurreição, eu demorei também para compreender que na ressurreição, na verdade, somos nós voltando para casa, né? Exatamente. Ressurgi ressurgindo para a vida eterna. Exatamente. Porque, realmente, quando nós reencarnamos, então, nós somos prisioneiros de uma matéria. Pois bem. Ou nós estamos, O espírito está ali, adormecido numa matéria. É. E quando é, desencarnamos, ou quando morremos, nós ressuscitamos, porque nós voltamos à vida. É. Por isso que os espíritos na codificação eles dizem quando nós reencarnamos, nós morremos é, eu demorei para entender até porque aquela passagem também né? deixar os mortos, enterrar seus mortos eu lia, relia e aquilo não me até que compreendi é. os mortos porque são os vivos, somos nós que ficamos, né? a matéria que enterramos os... a matéria porque é. a gente não enterra o espírito e o que, é, o que é mais comum que acontece é aos milênios e milênios acontece, mas agora as pessoas estão recebendo a doutrina espírita, os espíritos vêm trazer a verdade. Olha, vocês não morrem, por favor, acordem. Agora vocês podem entender isso. Allan Kardec não acreditava, e todo mundo que já assistiu o filme já entendeu. Tem gente que é espírita e já entende isso, e tem outros que são mais ou menos espíritas, tem outras religiões, tá certo? Tem muitos. É, mas, assim. me, mas mesmo tu pensares, mesmo os, os espíritos, nós, eu como espírita, né, também, com o estudo, é que a gente vai se libertando, porque nós vamos a cada dia aprendendo. É. Nós vamos estar aqui numa encarnação todinha em aprendizado. É. Então, cada dia lendo, a, é, estudando, a gente vai compreendendo essa passagem do deixo aí os modos de terra seus modos, a ressurreição. Tudo isso vai se compreendendo com o tempo de aprimoramento. Exatamente. Cada coisa tem seu tempo. Uhum. Então o um espírito tem seu tempo de amadurecer. Nós já fomos impuros, nós já fomos tão violentos, tão maus. Por Mas a mesma coisa a gente diria dessa passagem aqui, né? Porque, porque é, é, ler aqui ah, se bater numa face de outro. Quer dizer, isso é uma parada, não é assim, ah, eu não vou não. dar minha cara para outro bater. Não, é isso. Der, dá. Mas é assim Seja humilde, não revide A vingança não vai te levar a lugar nenhum E Jesus foi exemplo disso você não é. Jesus não bateu em ninguém Ele só uhum. chutou lá no templo Aquelas barracas, aqueles Sei lá mais o que, derrubou barracas Fez tudo porque aquilo ali gera o extremo para ele É, porque o que que faz a gente se vingar? O que que faz a gente É querer, não, vou ter que Não posso deixar que falem isso de mim isso é o orgulho, mas tem aquela questão também, quando tem uma frase que dizem, né? É Quando aquilo que falam de ti não é verdade, por que te atinge? Para que vai te revidar uma coisa se tu bom, sabes, bom. o importante é a tua consciência. Se tu sabes que aquilo não é verdadeiro, que tu não agiste mal, que tu não feriste ninguém, que tu não roubaste, né? então deixa, deixa falar, a verdade virá. Aí Jesus está dizendo: se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Jesus está falando isso numa parábola, tá dizendo que você não seja violento. Se você reagir, vai ter, vai ter morte, vai ter desencarne ali. Vai ter encrencas bravas e depois, por boesteiras, nós sabemos que tem crimes absurdos por conta de bobagens. Pois, mas com a ignorância, as pessoas ficam naquela, olha lá aquele covarde, faltam falando Sim. mal dele, falam mal, falaram que ele fez, e ele não diz nada. Então, quer dizer, a pessoa que está sendo ali, tentando é, ser mansa, ser calma, ser humilde, ela vai ser chamada, muitas vezes, de covarde. E é melhor um covarde vivo ou um covarde morto? Exatamente. É melhor um covarde com a sua consciência livre e liberta, ou um covarde culposo? É. é o orgulho, pois uma pessoa que está com um revólver na mão que está em vantagem, se o outro não tem se o outro quer, quer se vingar de algo que foi feito a ele que ele não gostou e ele na calada faz isso ele está totalmente fora do contexto da justiça divina ele não compreendeu ainda o que Deus trouxe para ele entender aqui na terra, aprender pois ele vai também desencarnar ele acha que vai morrer, mas ele vai estar vivo disso não temos dúvida nenhuma Chico Xavier, graças a Deus nos deixou um, um legado maravilhoso de estudo só não estuda quem não quer os livros nem precisa comprar basta você acessar na internet que você encontra uma quantidade enorme de informações para você entender a sua vida a minha verdadeira vida para onde eu vou quando eu Vou deixar esse corpo, porque vamos deixar Aí vem Jesus com uma, com uma parábola dessa Se alguém vos bater na face direita Apresentar-lhe também a outra Aprendeste o que foi dito Moisés disse isso Aprendeste o que foi dito, Jesus falou né? Olho por olho e dente por dente Foi de Moisés Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal Que vos queiram fazer Aí Jesus está dizendo, seja calmo Raciocine. Não é? tome uma atitude mais justa, porque se você pegar a sua ira de contra o outro que já está irado, é violência atrás de violência, Jesus não está dizendo, porque o comum de qualquer criatura, se alguém diz assim, coloque sua mão aqui na mesa que eu vou amputá-la, o seu instinto diz, não coloque não, <risos> Vai doer, o seu instinto já diz isso, é, isso é normal de qualquer um, boto nada, boto não, você bote, é por sua vontade, se não botar, vou fazer isso com, com pressão, com alguém que vai segurar e você, aí já é outra história, mas ele já, o instinto dele já diz não, isso é imediato, é dele, faz parte do nosso instinto, que de defesa, então Jesus não quis dizer, que se alguém que lhe pedir algo do tipo, é, você o faça, então, alguém deu uma tapa no, na cara, Divaldo mesmo sabe que, que tem pessoas é, obsediadas aqui na Terra que pode, é, por uma obsessão, cruzar com ele e tentar contra a vida dele, que já aconteceu isso. E ele sabe que esse risco é grande. E nós sabemos que tem muitos exemplos com pessoas famosas que foram atacadas por pessoas desse tipo. Uns dizem que é para ficar na história, ficarem famosos também mas não deixou de ser um ato errado Divaldo agiu diferente e tornou-se amigo dessa pessoa ele não reagiu Isso não só foi uma vez não, foram várias vezes mas todos nós temos é, aqui na terra essa, esses exemplos o que é melhor é eu reagir na mesma intensidade que aquela pessoa o, o raciocínio vai nos convidar aqui não devemos, eu não devo fazer. É, porque no nosso dia a dia nós somos sempre colocados à prova, né? Todos os então, dias. Então existe, a, às vezes tu tá numa calmaria com alguém do nada, de repente a pessoa pode dar uma palavra meio grotesca ou se vira com... E vai dar tudo a tua, do teu instinto, se tu vai revidar, se não vai, então é. tem que estar tá vigiando. O, o, o importante, o mais importante em nós é o pensamento. Hum. Isso já entrou em mim. E está nesse texto aqui. O pensamento é tudo. O pensamento nosso é tudo. A violência já está no pensamento. Aquele que não é violento materialmente, mas por dentro ele manda ver, ele xinga, ele, ele está sendo, infelizmente, um desses aí agressivos. Ou um agressor, um potencial criminoso. Exato, porque não precisa sair, não precisa, não precisa ser falado, né? Basta pensar. É, aí, aí é que a coisa fica mais séria, porque a nossa matéria, ela está por um tempo nos segurando, nos amarrando, porque é assim mesmo. Reencarnar é uma punição. Hum. Então, é, tem que, nós temos que reencarnar mesmo e, e os músculos seguram mesmo essas, essas ligações que são feitas no nosso corpo, nós que somos ligados a ele, isso dói, isso é tão bem feito que isso machuca, isso segura, isso cansa e tem que ser assim, nós temos que aprender, nós temos que evoluir então, pensando na justiça divina, nas reencarnações esse que é o agressor, o que vai acontecer a ele? estudando essa doutrina, nós já sabemos o que aguarda ele é o que? consciência pesadíssima, ferida, maldade ele vai ter que retratar-se ele vai ter que se arrepender de coração porque Deus dá essa lição a ele e, já, e Deus também já nos deu muitas hoje nós estamos entendendo essa doutrina que é a nossa vida por isso que estudar a doutrina nós vamos nos libertando vamos ficando mais calmos é, é por isso que Chico falava muito quando alguém lhe magoar ou ofender num retruque, né? Não responda na mesma na mesma moeda, da mesma forma. Apenas sinta compaixão, ele dizia, por essa pessoa, que para se sentir forte, ele magoou próximo. Ele falava aí. Concordo. Isso. Oh, vejamos nós. Sim. Oi? Sim. falar isso? E isso é próprio de espíritos uh, elevados, como era o caso de Chico, né? Agora na grande maioria de nós, né, a dificuldade é muito grande de fazer isso. E eu não, pela, não, eu não digo pela questão do orgulho. Não, não. o é Como diz aqui no Evangelho, a questão do é uma questão de orgulho, com certeza. Né? Agora, aqui também diz o seguinte, que o próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso entender benevolentemente estender benevolentemente o pescoço ao assassino. O que, que quer dizer isso? Que ao, já aconteceu comigo: ao ser assaltado, você reage instintivamente. E, infelizmente, é muito difícil, ao ser assaltado, você estender o pescoço ao assassino. Realmente é, é uma questão de sobrevivência. Você não deixa fazer, não é? Não. O seu instinto não deixa. Se você vê uma aranha grande, se ela vem e, e ela, você, mata. Sabe que ela... Você, você vai se proteger, não vai não? Claro, ah, com certeza. Vai. Hum. Jesus não está dizendo que não devíamos fazer isso. Não. Ele está dizendo o contrário. Não, o que, ele não, quer é não o que ele aranha. não quer. É, é, não é que não é para se defender. Não, o que ele não quer é vingança. Aí é outra Exatamente. história com muita diferença. muito, diferente. É. É muito diferente. A defesa ela é salutar, né? Yeah. Olha, veja como Deus é justo. Vamos... E, e, conta, e também tem a ver com a paciência, porque muita gente perguntava: ele, né? mas como você tem tanta paciência? E ele respondia: mas a gente tem que ter paciência, porque a paciência desarticula o mecanismo do mal. Hum. Ou seja, a pessoa que tem paciência na hora da ira, né? Se você não diz, né, vamos contar de 1 até três, alguma coisa assim, aquela paciência é, é, que é imediato, né, aquela ira da gente de querer. Aí, por isso que diz muito, que ele vive, escuta e fica caladinho alguns segundos, alguns minutos, e aquilo ali já evita você fazer alguma coisa de muito mal, né? Evita, a gente... Sabe, a gente só não tem se... A gente ainda tem, né? Eu acho que hoje é, a gente erra muito menos, porque a gente tem um pouco mais de paciência. Depois do evangelho de conhecer isso, a gente não está perfeito, mas em muitas ocasiões, eu pelo menos, e eu sei que vocês também, a gente de calma, porque senão E aí a calma, depois de três, quatro, 5 minutos, você já está bem. Não são todas as vezes, é. mas isso já aconteceu comigo e eu acredito que já aconteceu com vocês também. E Chico tá então, certo. Hoje eu cheguei a um nível de controle emocional, assim, né, que olha, é muito, mas muito difícil alguém me tirar do sério. É muito, é muito difícil eu tirar do meu raciocínio, entendeu? De pensar antes de fazer as coisas, com certeza. É, agora na ocasião em que você tem a sua vida em risco e que tem a vida de outras pessoas que são seus queridos em risco o instinto natural de sobrevivência faz com que você reaja Gente, isso também a gente até tem que dominar isso também por conta de que é também perigoso até pra gente mesmo Chico Xavier tá certo nós temos que ter paciência. Com certeza. Nós temos que não revidar. É isso é, e vai ser assim. É. Foi é assim com Cristo. Nós vamos aprender isso. Isso é, isso é correndo todo o tempo na nossa cabeça. Nós temos que ter vontade para aprender. É isso que os Espíritos podem nos dar. Deus nos dará paciência. E tem também... E tem também... Eu falo muito dele porque eu já li muito dele. ele tem aquela questão também, que ele diz é, é, que a gente tem que, que evitar reabrigar. É, a gente simplesmente só se afasta, desejar o mal, a gente pode até orar por essa pessoa, pode não, deve até, né? Mas a gente se afasta, simplesmente se afasta. Alguém tem que dar ter... situação, pois Isso é, alguém tem, a... que... alguém tem que, tem que usar pessoa. de consciência, caso contrário, o orgulho ali vai pegar fogo e, e é o risco, e existe essa, ó, oh, tem, tem um caso para vocês perceberem, eu imagino um caso aqui com vocês, esse caso é quentinho, tá aí no Brasil, viu? eu não vou dar os nomes não, para não ter, não ter problema com o YouTube ou com mas se vocês quiserem eu mostro para vocês a reportagem. Um rapaz jovem, seus 20, 20 e poucos anos, 22 anos. 21 anos, ele viu que tá desgraçando a vida dele. E eles costumavam fazer uma festa num lugar muito bonito, uma piscina, talvez vocês vão já ouvir ele fala desse caso. E ele com a companheira dele, o irmão com a companheira dela, dele e etc e tal e Aquele jogar carta, jogar dominó conversa fora, piscina banho, álcool, etc um dia ele vai saindo com a irmã sem querer vai falar com a companheira quando ele abre a porta tá o irmão com a mulher dele e aí ele disse que em 5 segundos ele não se lembra ele foi um choque para ele o que é que nós faríamos vendo uma cena dessa? se fosse um de nós. O irmão cedeu, quis fazer sexo, e o outro já estava, e disse que havia, um, havia flertes entre eles. Essa mulher que fez essa cena, a companheira dele, infelizmente, ele tomou uma decisão desagradável para ele. E a justiça está aí, querendo provar, incriminá-lo, porque todos que estiveram na cena, confirma que ele cotofou. Ele queima ela e ela vai desencarnar e diz que não foi ele, e é uma confusão toda. Agora ele na cadeia, a mãe vai vai visitar, ele tem filho. é uma confusão para ele, é um sofrimento grande, enorme. A situação complicadíssima. Ele diz que foi foi uma besteira ter feito aquilo. Foi um, um um, um momento de ira de orgulho de ódio uma série de coisas então Deus nos convida o que é que eu vou fazer no momento como esse vai chegar o um momento nós não sabemos o que fizemos no passado e temos que colher isso então quem trai um dia será traído tenha cuidado se você será traído porque isso aí não fica de graça não não é que sua mulher vai ser a culpada para fazer isso, não Você pode se casar até com outra que é lá que você faz Ou numa próxima existência Todos nós viemos aqui para resolver coisas do passado E vivendo o presente Não sabemos o que, em que momento chega Aí Jesus está dizendo Se alguém bater na tua cara, na, no teu rosto Se alguém te agredir com palavrões Se alguém te injuriar com coisas que nunca fizesse seja calmo, raciocine, tem Deus que está anotando tudo, você está sendo testado, você está passando por provação, você tem que passar, você tem que aprender, nós temos que aprender, nós estamos aqui numa escola mesmo. É porque até mesmo a luta de hoje não era para a batalha de amanhã, Sim. né? As nossas, as nossas batalhas aqui na, na Terra, elas têm que ser travadas contra nós mesmos. E agora com essa doutrina ficou mais fácil entender o que eu vim fazer aqui. O que é que eu quero colher? Qual, o que é que eu quero comer na minha vida, para a minha vida? Não é para matéria, não. Porque o alimento principal desses ensinamentos é como no poço de Jacó, a Samaritana, Jesus disse, se eu te der mulher d'água, porque eu tenho para beber, para tu beber, tu nunca mais terás sede. Ou seja, tu nunca mais vai precisar de encarnação, de sofrimento. Jesus quis dizer para ele, se tu vai aprender o que eu, quando eu te disser, do que eu tenho dentro de mim, que eu conheço, tu não precisarás mais reencarnar tu não precisarás sofrer tanto como já sofres nessa matéria lógico, enquanto não aprendermos o que temos que aprender vamos precisar de muitas encarnações e essas encarnações vêm nos convidar mesmo na prática para desfazermos o que foi mal feito refazer para melhor e crescermos, evoluirmos. é por isso que Jesus diz, não bata não Acredite, Deus é, Ele é Pai, Ele é justo Ele deu a todos as mesmas oportunidades dá a todos Agora cuidado que com o que tu feres Tu serás ferido, muito cuidado Então agora chega o momento que nós precisamos Mais do que nunca Acreditar nesses profetas antes de Jesus Com Jesus Depois de Jesus estamos nós todos nesse barco agora, de uma forma mais justa, mais lógica nós não somos é, um produto do meio é, da ignorância nós fomos criados por esse produto nós não fomos criados quem nos criou foi Deus nós estamos aqui para aprender nesse meio e vamos ter que aprender Chico Xavier está certo ninguém sairá enquanto não aprender, e aí está o um momento mais difícil agora, as portas vão se fechar, porque a regeneração ela abre, veja como isso é, é justo, a porta da regeneração vai abrir, quem é que vai reencarnar no planeta de regeneração, quem estiver nos ensinamentos como esse, aquele que, que plantou em si a semente do bem, como tem na música do o homem, a psicografia de chico xavier e jesus vai chorar por aqueles que ainda não aprenderam, mas que vão aprender não é não acabou para eles não eles vão para uma escola mais complicada mais difícil a avão e esperamos que nós estejamos aqui dentro porque nós estamos ainda na batalha e nós podemos cometer erros, mas graças a Deus é o que nós estamos entendendo e aprendendo conforme a nossa vontade, com certeza, é, nós não vamos regredir, porque o Espírito não regrede. Então o Espírito ele só avança, só avança. É por isso que o bem vai vencer, é assim. Então um anjo nunca cairá, um arcanjo nunca cairá, um espírito de escola que é a mesma coisa de um anjo, de um arcanjo, nunca cairá. Quem, quem já chegou a sua, ao seu ápice, que é espírito puro, nunca mais será um espírito impuro. Ou um espírito que precisa de reencarnação. Nunca mais. Então nós, quando vamos aprendendo, fica dentro de nós. Aí nós entendemos a mensagem. E começamos a ficar mais cordeiros, realmente. E vamos ficar mais ainda pelo pensamento. Porque o pensamento é agressão pura. Uma velocidade absurda. Deus nos convida para começarmos mesmo por esse caminho com Jesus. Nós temos ele como modelo. A cruz de cada um de nós ela é necessária carregar cada um cada um, porque Deus deu a todos as oportunidades, ele já criou, é o suficiente, agora tu aprendes, Vem para cá, de tanto passearmos aqui nesse planeta, nós já passeamos tantas encarnações, tantas, que agora, olha que nós temos aí o, o coronavírus, todos os países, até o meu filho, tá, coitado, tá, tá aperreado, hoje mesmo, pai, e aí, tu acha quando que eu posso ir, Brincar com os meus amigos lá de, de Trotinete. Coitado. Eu digo, meu filho, lá em Zurk, hoje, lá em Zurk, parece que foi hoje, teve mais de 4 mil casos. Hoje foi ontem, ontem, né? Aí disse, mas Zurk tem mais de um milhão de pessoas. Ele sabe disso, tem do, ele tem 12 anos. Então eu disse, meu filho, tá todo mundo dentro da mesma regra. Você pode passar para mim, pode passar para Fulano. Nós temos que ter calma. Nós temos que. Isso vai passar. Mas nós temos que ser forte. Porque Deus está nos convidando para o aprendizado. Se nós não fizermos o que nós temos que fazer, que é nossa obrigação fazermos, temos que aprender, aí nós vamos ter que sofrer depois as consequências. Aí ele nos deu para dar um freio, um chamado. Porque as portas são, se abrem, o planeta evolui, aí o Espírito que está aqui na Terra não evoluiu. Ele continua sendo orgulhoso, reagindo com violência, com mais brutalidade, sendo aquela criatura insuportável, intransigente, anticristão, vamos dizer assim, que esquarteja, se for o caso, que manda matar, que manda enterrar, que se junta com um bandido e que compra aquilo, que compra assado, que a vida dele é de vida de drogado ou de vender droga. Infelizmente, ele está transtornado, completamente desvairado das verdades aí o planeta evolui, o planeta evoluindo, a escola evoluiu como é que eu vou para a oitava série se eu não passei? aí Deus vai me convidar, meu filho, tá, isso, isso é passagem bíblica, a porta vocês vão bater, vão pedir para entrar e a porta não vai se abrir tem uma passagem, não, é? não lembro em que parte, talvez nós vamos chegar por aí, vamos vê-la, a gente vai bater e a porta não vai poder abrir, porque quem está lá dentro não tem permissão para abrir para quem está fora entrar, o planeta está evoluindo mesmo, então regeneração, quem estiver nessa contramão, com o orgulho aceso, como diz a mensagem, e que não entendeu essa parábola de Jesus, essa passagem linda, vai ter que aprender. E como será? Aí o Espiritismo deixa bem claro, aí meu filho, não seja agressor. Onde está se você condenar alguém, se você blasfemar alguém, se você injuriar alguém, se você matar alguém, é compromisso seu. Você vai ter que resgatar isso. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer todas, toda defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentemos a outra face, aquele que nos haja batido numa, disse, sobre outra forma, que não devemos pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de de molde ali a bater então o orgulho né? porque o orgulho nosso todo o nosso orgulho não adianta de qualquer criatura aqui na terra tem que acabar no espírito só vai acabar no espírito ele entendendo e se livrando porque quem estuda o espiritismo vai vendo como é a vida como é mais fácil para ser menos sofrida a encarnação, não faço mal, nem eu faço o mal. Mas se alguém vier me fazer o mal, que eu me cuide, que eu não dê a ele essa chance de provarmos um para o outro que nós somos ignorantes, orgulhosos. Um dos dois ou os dois perderão a encarnação, comprometendo-se para próximas existências material. Aonde? Aqui na terra? Ou no planeta mais? Desgraçado Por que desgraçado? Porque os que lá vivem já sabem Já estão vivendo Mas os que estão aqui vão levar saudades Isso vai doer muito Vai machucar muito Aí o que vai acontecer? Sofrimento Orgulho é sinal de sofrimento A ah, Will com certeza é que a glória maior está em não ofender, porque quem ofende, a justiça divina vai cobrar dele, quem engana, a justiça divina acredita, é assim mesmo, quem engana, a vida vai cobrar dele, já tem tanta gente compreendendo isso, graças a Deus, eu já ouvi tantas pessoas falando, e nem que são espíritas, mas se elas forem espírito vai ser melhor ainda Porque elas vão encontrar a razão delas mesmo Do que elas falam com base Muitas vezes fazendo sem conhecer direito Mas não vale a pena eu me vingar Arruinado Do que arruinar Então se eu mentir É melhor que eu não minta Porque eu posso Com a minha mentira Me comprometer A uma próxima existência Ou até mesmo ir preso aqui na própria terra num subgrupo por conta de uma mentira. E se eu não for, a justiça divina vai me cobrar. Por isso, esses que hoje roubam o nosso país ou qualquer outro país, eles estão roubando dele é lá onde está a desgraça pior que existe por conta do orgulho. Porque nós vemos gente em favelas, às vezes gente morrendo de fome, desencarnando de fome, desencarnando de fome, literalmente assim, na Somália em outros países. Quase todos têm essas pobrezas. Por quê? Comprometidas no passado. Mas por que Deus não tira? Não, Deus não tira porque elas pediram para passar. Deus não quer essa desgraça para ele não, mas ele, ele para limpar a consciência dele, Deus pe ele pede a Deus e Deus dá. Tá certo, vá. Vou lhe apoiar, vou mandar a gente para lhe ajudar. Mas graças a Deus que ele está passando, ruim é aquele que está roubando, porque é ele que terá de novo lá na frente que plantar. Melhor os frutos. Vai ter que colher tudo que fez. Então Deus não está castigando ninguém, somos aquilo que fizemos, que pensamos. Deus criou todo mundo igual, mas o meu orgulho, porque quando nós estamos transformando a nossa personalidade, nossa persona, aí aquilo, aquilo ali foi lá muito alto, né? Muito alto, muito alto. A cada um de nós, o orgulho é profundamente forte dentro de nós. A alma já se fez. Então, se eu tive encarnações como um príncipe, o oh, meu filho, você vai ter que aprender a passar pela pobreza. É assim mesmo. Todos nós temos que passar em todos os setores. Nós todos precisamos aprender em todas as profissões. Já estudamos também sobre. É lá que vem a justiça divina. Tem gente ignorante que vem rica. Deus sabe o que está fazendo. fazer. Então, aqueles que estão sofrendo, Deus sabe por que estão. Se nós podemos ajudar, ajudemos. Agora, se vi alguém violento para cima de mim, eu tenho que evitá-lo. Porque está me convidando para eu me endividar. Eu, como espírita, tenho que raciocinar e me prevenir com a pressa, se possível, dali escapar. Não, vou brigar com ele. Vou lutar para não fazer isso. Porque vontade não vai ser difícil. Mas eu tenho que lutar com a minha vontade para não fazê-lo é... feliz. Ou melhor dizendo assim, né? Porque ele quer que eu reaja contra o que ele me fez, e eu tenho que reagir contrário, como diz Jesus. Uma prece, uma oração. O que vai me valer se não vai ser os exemplos de Jesus? O que não vai me valer se não esses ensinamentos? O que não me vai fazer melhor para o amanhã, se, se não essas são essas verdades que nós estudamos? Por que estamos aqui? Por que nós sabemos? Por que muitos sofrem? Por que de tanto sofrimento é o orgulho? É o pior, é o pior monstro que temos. Então uma pessoa que criou a sua personalidade e ela colocou dentro dela, incorporou isso literalmente que é o orgulho, através do orgulho, ela vai querer sempre o melhor. Ela vai querer sempre o que se for possível do outro. Se for preciso, ela mata para ter uma série de coisas. Mas Jesus vem nos convidar para outra proposta. E aí ele disse olha, Moisés não ensinou isso para vocês? Não é assim não, tá? Agora vai ser assim. Moisés disse que era olho por olho, dente por dente. E eu tô dizendo para vocês que não façam mais isso não. Parem de fazer. Porque olho por olho, dente por dente... Isso dói. Isso dói e machuca muito. Porque se você perguntar a um cego que reencarnou aqui na Terra, ele está aqui, como é o sol, ele não sabe dizer para você nem para mim. Ele não sabe. Se você perguntar para uma pessoa que não tem um olfato, que não sente cheiro nenhum, e perguntar um cheiro de alguma coisa, ele não sabe. Embora ele veja, mas ele não sabe. Tem pessoas que têm problema nos olhos, que não vê as cores. Milpes seja lá, não é, não é meu, propriamente meio é daltônico então eles não conseguem quando chegam através hoje que nós temos equipamento, eles choram de alegria nunca viram aquelas cores para que esses sofrimentos? Deus convida a punição é o espírito que pede porque para o espírito é mais fácil pedir porque para ele no mundo espiritual uma encarnação pode ser um segundo Pode ser um minuto. Para ele é rápido. Nós somos eternos. Nós temos aqui um, uma guitarra. Nós temos paredes. Tudo isso passará. Mas nós nunca mais passaremos. Nós seremos sempre espíritos. Eternos. Nunca seremos destruídos. Toda essa terra que passará. Transformar-se-á. Um dia ela nem existirá. Há milênios e bilhões de anos, luz lá, como forem. Há muitos anos. Ela deixará de, deixará de existir e nós continuaremos existindo. Ela transformar se a dará outras formações. Nós estamos aqui por vontade do nosso Pai. Aprendam. Eu não vou deixar vocês sós. Vai lá, Moisés, liberta do Egito. Meu filho, vai lá, liberte em Jerusalém nascendo. Jesus foi à cruz, nosso melhor modelo. O Espiritismo mostrando. Mostra agora para eles que, olha, eles agora têm equipamentos. Marcos é, Jordan explicou, mostrou em suas linhas que os planetas como são hoje que nós temos equipamentos então nós estamos sabendo as moradas do nosso pai aí para que irmos conta, porque São Mateus são, né, um santo no capítulo 5 de 38 a 42 atestou isso de Jesus eu vim para a paz mas Jesus viu o cara a paz. E ele foi paz. Ele foi justo. Em momento nenhum. Intrínseco. Fui lá direto. Sempre, sempre marchando com a vontade de Deus. Há muitos que confundem Jesus com Deus. Porque o um momento ele disse. Já não sou mais eu que, que ajo. E sim o meu pai. É verdade. Chico Xavier. O quanto não fez de bem. Francisco de Assis. Ficaram com a mas marca nas mãos dizendo que não tinha sofrido tanto Jesus eu não sofri tanto quanto você sofreu eu estou achando que o que eu passei foi pouco Francisco de Assis de repente ele arrastado, está no filme está nos depoimentos das pessoas ele teve as, as esfins, se eu não me engano é isso os furos que Jesus teve nas mãos e nos pés Padre Pio é, tem muita informação muita coisa boa para nós mas o que nós não devemos fazer É olho por olho, dentro e por dentro Porque é violência Jesus diz assim numa passagem né, Que é melhor que se o olho é motivo de escândalo Você arrancá-lo E tá certo Próxima é existência O espírito pede Rapaz, olha Eu só vi para o lado errado e a dor é grande. Para fazer isso, para ter uma encarnação sem a vista, a dor é grande. A dor é grande. Para ele vir e ter o câncer lambendo o corpo dele e desencarnar com muito sofrimento, isso dói, isso machuca. Mas é para eu me livrar, eu vou. E vem. Então nós temos que sermos bons de coração. Porque de coração? Porque o que vem de dentro, que as pessoas escutam, vem do coração. É lá que nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Essa mensagem que Deus nos convida para refletirmos é assim. Se alguém bater na face direita, não reaja na intensidade dele, defenda-se, é assim, defenda-se, não deixe, porque o instinto diz, não adianta, isso é normal, qualquer criatura que se encontre num momento de perigo, o instinto protege de imediato, isso é normal, isso é natural, de frente a um animal, a uma situação complicada, um abismo, alguém armado, um perigo ali iminente, o instinto diz, não vai, se afasta, é melhor, não vai por aí, Isso é o instinto, então Jesus deixa claro que o olho por olho, dente por dente, já foi, agora isso não serve mais não, por que não serve, porque nós estamos vendo as favelas cheias, quem é que gosta disso? Nós não gostamos, mas quem está, precisa se libertar, você quer ir para lá, eu não quero. Quem é príncipe vai ser sempre príncipe? Vai não Se já não foi um favelado, um dia será Por necessidade, provavelmente sim, será Morará no sertão Onde ele vai confundir O seu estilo né? Que ele aprendeu tanta coisa com, com esse momento dessa encarnação No sertão Árido, semi duro, Muito só no quengo, como diz o Matuto ele não vai ter que aprender. Todos nós estamos aqui e vamos. Todos nós. Por isso que a regeneração já está de portas abrindo-se para todos. Mas pecação aqueles que transformaram os seus pensamentos orgulhosos para pensamentos naturais da força divina não praticando mais a lei de Moisés e sim praticando o que Mateus ouviu eu porém vos digo não resistais ao mal não vai brigar com o mal não briga com ele não porque ninguém ganha a própria história diz na guerra ninguém ganha todo mundo perde porque o interesse da guerra é din-din, é dívida, sofrimento. E termina o dinheiro e o escudo. Coitados, nós estamos dentro dessa escola para o aprendizado. Como fugir disso? Aprender. Samaritana, tu aprendes, samaritana, tu não precisarás mais de encarnação. Maria de Nazaré deixou bem claro. Vocês três, eu, eu prometo felicidade, mas aqui, quando vocês voltarem no mundo espiritual, viu? quando vocês voltarem para casa, onde Adelino, está hoje, onde Edmundo está hoje, onde minha mãe esteve, já reencarnou meu pai, ele está. Quer dizer, o meu pai é Deus, na verdade é isso mesmo, todo mundo aqui na Terra tem pai e mãe, mas quando desencarna todo mundo é irmão. Quando nós desencarnamos e nos encontramos no mundo espiritual, pronto, Ainda quando entendemos vamos ver que todo mundo é irmão, Esse negócio de pai, de mãe, nem de filho, nem de tia. É simples, a doutrina é tão simples, límpida. Desencarnou meu filho, e agora é com você. Como é que é? Plantou bem? Hora de colher. Plantou mal? Hora de colher. Aí... o remorso dói e o bem mas ele vai aprender ele vai ter que reencarnar como vai ser? é ele com Deus então nós estamos aqui estudando para que nós façamos o melhor uso do nosso pensamento são esses ensinamentos que o Cristo nos traz vingança jamais condenar vingar-se mas ele matou meu filho é filho de Deus é por isso que para os espíritos a coisa fica bem diferente né? que Deus nos abençoe nos ajude mais fazemos o nosso melhor caminho com Cristo ok nós chegamos a mais um Deus Oi. Tu, falou do, tu falou de um pensamento da gente que a gente tem que ter muito cuidado porque já dizia Buda né nem teus piores inimigos vão causar tanto dano quanto eu. Estou com dificuldade de te ouvir, Patrícia, está tá tremendo. É, eu acho que é o... Eu acho que é a bateria, tá ouvindo? Sim, agora estamos. Eu tô dizendo, já dizia Buda, né? Que nem teus piores inimigos causarão tantos danos a ti quanto teus próprios pensamentos. Pois bem. Tu falou em pensamento, eu lembrei disso. E o pensamento é tudo, viu? O pensamento é tudo dentro da doutrina O porque meu pai e minha mãe diziam... Que meu pai é muito assim é, Essas pessoas que frequentam né, Que matam animais que, é, Pessoas da Umbanda né, Desses lugares todos Tudo aquilo ali Não eram os animais Não era aquele ritual que eles faziam Que fazia mal ao próximo Era a força do pensamento Então meu pai dizia que o pensamento Ele tanto era poderoso Para o mal quanto para o, quanto para o bem Minha mãe e meu pai falavam muito isso e é exatamente isso E nós vamos aprender tudo isso É porque ela dizia A maior cura está no nosso pensamento E o maior catimbó Ela dizia assim Está também no nosso pensamento Estou falando é, as palavras dela Isso é o de mais lógico Porque quem criou A todos nós Independente de religião A todos nós no universo Foi Deus Então É o espírito e ele pensa que o pensamento é um atributo do espírito e quando ele pensa lá ele está é interessante esse assunto né? imagina se eu pensar brigando com fulano eu estou brigando se eu pensar em fazer sexo com ele eu estou fazendo se eu pensar estar mandando ele para tantos lugares ruins eu estou lá fazendo isso nós temos que cuidar muito bem disso nosso pensamento é o nosso tesouro Ou a nossa fonte de sofrimento. Mas nós temos que, que correr atrás. Então vamos fazer oração. Eu vou pedir aqui para a minha irmã também, né? Todos somos irmãos, mas quando estamos na Terra temos essas coisas familiares. É, Valdilange Freitas e Cláudio Freitas, que estão com coronavírus, estão passando por momentos difíceis e estão em casa. Deus os ajude e ilumine-se, meu irmão, Já que me quem puder ajudá-los, é, em Barbalha, eu só não tem o endereço que eu pedi, eles não me deram ainda, mas tem uma ligação comigo, que puderem fazer, façam. Segurem pelo bebê, momento. pelo Pronto. bebê também, Davi Azanha, Frutuoso Azanha, azanha. e por muitos mais que estão nesse momento sofrendo. pois, é. pois bem, então nós, Vamos encerrar agradecendo através da oração por tudo que nós já conseguimos até hoje. Mas vamos orar. Posso fazer? Por favor. É... Deus de infinita bondade, nós te agradecemos. Todos os ensinamentos que o Senhor nos deixou e também todo o caminho para que nós seguimos sem errar. Agradecemos também aos bons espíritos que aqui estiveram para nos ajudar a enxergar e ouvir melhor a palavra do Senhor. Pedimos também, Senhor, para que nos ajudem a colocar em prática todos esses ensinamentos que nos dão a cada evangelho desse no lar. E que ao sair daqui, cada um de nós sinta-se fortalecido na prática do bem, do amor ao próximo. Pedimos também, Senhor, que esses ensinamentos sejam bem proveitosos para os espíritos sofredores que aqui estiveram também que tiveram a oportunidade de assistir a essa reunião. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que Jesus e todos os amigos.